Nesse vídeo eu vou fazer as maiores explosões do mundo Eu vou explodir um castelo, uma cidade e até um mundo inteiro de TNT Mas primeiro a gente vai explodir essa cabana Vamos ver o que uma TNT normal faz com ela Que isso? Só isso mano? Ainda bem Hã? que eu tenho aqui mais de 50 tipos diferentes de TNT pra testar Essa TNT aqui é 10 vezes mais poderosa que a outra E vamos ver se um villager vai sobreviver a ela Nossa velho, ele até sobreviveu, mas a cabana foi pro saco Próximo Agora a gente vai tentar explodir essa vila inteira Foi mal, irmão, mas eu vou ter que explodir a sua casa, cara Essa daqui é a última TNT que eu usei Vamos ver o dano que ela vai causar E tá, destruiu essa construção Mas o resto da vila inteira ainda tá vivo, velho. Então isso é um problema Mas o que, que vai acontecer se eu botar uma TNT 10 vezes mais poderosa que ela? Será que os villagers vão sobreviver, mano? Não é possível, cara Morreram e ainda tem sobrevivente, mas olha só essa cratera que gerou, mano, bem no meio da vila. Aquela casa ali foi cortada no meio. Essa daqui é uma TNT que gera várias TNTs. Olha só pra isso, mano, cria um buraco e olha quanta TNT tem aqui em volta. Tá até lagando, véi. Meu Deus, o que que tá acontecendo? E esse aqui foi o resultado da explosão dela. Agora vamos ver o que que vai acontecer se eu botar algumas delas nessa vila. Acende e, mano, agora não é possível que essa vila vai sobreviver, velho Olha quanta TNT tem aqui, mano Até nas montanhas, foi, velho Olha o leque Dessa vez mal sobrou um pedaço da vila, velho. Só sobrou essa pontinha dessa casa E um pouquinho de uma plantação, olha isso Mas nenhum sinal de vida nesse lugar Esse é o antes e esse é o depois Próximo Agora eu vou explodir esse avião gigante maneiríssimo Mas primeiro vamos começar com essas naves pequenas Que eu quero testar umas TNTs Essa aqui é uma TNT de diamante O que, que ela vai fazer com essa nave, cara? Que isso, velho? Virou tudo diamante mesmo, mano E deixou o formatinho da nave, que coisa linda, mano Essa aqui é uma TNT que deixa tudo colorido, cara Então eu quero ver como que vai ficar esses aviões depois que eu explodir Olha só pra isso, velho Olha como eles ficaram, mano Nossa, e pior que chegou aqui também, velho Pegou uma parte do, do avião gigante Essa daqui foi a TNT que eu usei pra explodir a vila Vamos ver se ela consegue explodir esse avião todo e deu aquela bugada. Nossa, velho, mas nem perto, mano. Pior que aqui embaixo ela nem explodiu, cara. Então eu vou ter que apelar, velho. Essa aqui é uma TNT que joga muito mais TNT que a outra. Joga um milhão de TNT junto, velho. Vamos ver se ela vai ser o suficiente pra explodir toda essa aeronave. Tá, fez uma camada. Agora vocês vão ver quantas TNTs que vão surgir aqui em cima, velho. Olha só pra isso, cara. Não vai aguentar, não, velho. Meu Deus, velho, tem TNT por toda parte, velho. Quanto mais eu ando, mais aparece. Achei que esse final aqui tava sobrevivendo, mas não tá não, velho. Olha quanta TNT ainda tem. É muita TNT, mano. Tá, destruiu aqui o meio da nave. Será que vai conseguir destruir tudo? Porque essa parte aqui ainda tá inteira. Tá explodindo tudo, velho. Nossa, velho, pior que destruiu mesmo, cara. Essa parte aqui ela não conseguiu destruir, velho. Então eu tô com uma ideia. Essa aqui é o tamanho de uma explosão normal. Olha isso, mal... Mal farnada. nada. Essa aqui foi a explosão que eu usei pra detonar a cabana. Já é um pouquinho maior, né? Essa daqui foi a explosão que eu usei pra detonar a vila. Olha o tamanho dela. Ó a cratera que ela forma, velho. Mas ela é pouca, velho. Porque essa é a TNT que eu vou usar pra explodir aquela aeronave, velho. Olha só pra explosão que ela vai causar, mano. As ovelhas tudo pararam, velho. Que isso? Moleque. <risos> aconteceu aqui, velho? A explosão foi tanta que tudo travou, velho. Vai ter que esperar. E esse foi o tamanho da explosão, velho. Compara com a outra pra tu ver a diferença. E eu vou usar essa TNT pra destruir todo esse castelo. Mas antes, deixa eu só brincar com ele um pouquinho. Essa aqui é uma TNT atômica de lava e eu realmente quero ver o que que ela vai fazer com esse castelo, velho. Ah, isso aqui tava tão bonito, mano. Porque ela explodiu e não fez nada, né? Meu Deus, começou, velho. Mano do céu, olha quanta lava que esse troço tá jogando, mano. Mas tá vendo, velho? Isso não chegou nem Perto de destruir o castelo Ele é gigantesco Mas realmente ficou muito bonito, cara Olha a estrutura que se formou Essa aqui é uma TNT de mob Quando eu explodo ela Um mob aleatório aparece Oi, vaca, tudo bem? Não Agora essa daqui é uma TNT atômica de mob Quando eu vou explodir ela Vão aparecer milhares de mobs nesse castelo aqui, cara E eu realmente quero ver o que, que vai acontecer Meu Deus! Moleque, olha só pra isso, velho. É Lula porco, vila dia para todo lado, mano. Tá lagando demais, velho, não dá não. Então tá bom, velho, eu vou usar várias daquelas TNTs que espalham nesse castelo para ver se ele vai aguentar, mano. Não é possível, cara. E ativa tudo junto, vai, vai. Vai, vai formar aquelas crateronas e só se liga quantas TNTs vão aparecer aqui, velho. Meu Deus do céu. Só não sei se vai dar para destruir esse castelo todo, cara. Ah, vai dar sim, cada vez surge mais TNT. Meu Deus. São milhões, velho. Isso aqui explodiu tudo. Véio, eu nem sei mais o que, que tá acontecendo Parece que ainda tá inteiro Mas vamos ver quando parar de lagar, né Nossa senhora, a parede tá toda desfazendo velho A gente acha que ela tá aqui, só que ela desfaz toda Tá, é, realmente essa TNT é muito forte, cara Mas olha só, velho Boa parte do castelo aqui ainda tá inteira, cara Desse outro lado Não vai ter jeito, mano Pra eu poder explodir esse castelo Eu vou precisar dessa TNT muito forte Então já vou preparar pra colocar ela aqui no meio, mano E preparar meu PC também Porque ele deve explodir junto com esse castelo, velho Ih... E... Explode. Agora é esperar 10 mil anos. 2 mil anos depois. E esse foi o resultado, cara. Olha só o tamanho dessa cratera, velho. A parede inteira do castelo tá completamente despedaçada. Esse meio aqui não existe mais, né? Agora eu vou usar a TNT com a maior explosão do mundo para destruir essa cidade inteira. Olha o tamanho dessa cidade, velho. Eu fico andando, andando, andando e o troço não para, velho. E pra tu ter uma ideia de comparação, aquela foi a cabana que a gente destruiu no começo depois. Episódio E essa é a cidade Mas primeiro eu quero testar algumas outras TNTs Essa aqui é a TNT que transforma tudo em queijo Ué Olha só isso, velho. Ficou tudo amarelo, mano Até a folha das árvores, as construções, a grama Ah não, isso aqui não ficou amarelo não Tem que consertar Essa aqui é a TNT que deixa o terreno inteiro reto Olha só isso, velho, cortou as casas inteiras pra ficar retinho, mano Agora eu peguei um monte de TNT aleatória E vou explodir tudo ao mesmo tempo só pra ver o que, que vai acontecer Que isso? Velho, caiu um monte de raio Que, velho? Tô na prisão, velho Mano, caiu um monte de raio, criou essa parede, virou toda essa terra feia Criou uma ilha com floresta, como assim, velho? Agora essa daqui é a TNT mais aleatória de todas A explosão dela, olha só o que faz tem nada, mas pera aí Meu Deus, olha quanto mob tá surgindo Olha isso, velho. Coloca um monte de mob e bloco aleatório pela cidade, cara. Não dá pra entender nada, velho. Agora sim eu vou fazer a maior explosão do mundo nessa cidade. Coloca a TNT ativa ela. e mano, ela é tão forte que ela até conta o quanto ela completa, velho. Olha no chat, cara. Que que é isso? Mano, eu tô muito curioso pra ver isso, velho. A explosão foi finalmente completada, então vai começar a nascer a cratera. E meu Deus, velho. Olha os bichos caindo, mano. Olha só pra isso, velho. Olha o... Tamanho dessa explosão, mano Eu não consigo nem ver ela toda Meu Deus, cadê a cidade, cara? Mano, a parte da cidade inteira foi destruída, velho. Só sobrou essa parte aqui Melhor que isso, só se o mundo inteiro for TNT, né? Agora sim, cara O mundo inteiro é TNT E vamos ver o que, que vai acontecer quando eu fizer isso, velho Começou a explosão Não, o que, que tá acontecendo, velho? PC Não!